E aí, manos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo é de Unravel. Um ravel. O que, que é um ravel, viado? É o gatinho de lã, tá ligado? Tu lembra do gatinho de lã? Acho que deve lembrar, né? Oh, Mas, manos, é isso aí, ó. Vamos para o segundo episódio aqui. Espero que vocês gostem, gostar. Deixa o like, compartilha o vídeo. Pro canal tá crescendo, estamos querendo Chegar a beta de 500 inscritos Tem a dó do gatinho E compartilha o vídeo, é nós. Segunda missão Cara, lembrando aqui um pouquinho Você que não acompanhou da outra vez Uma história bem triste, velho Eu não sei o que significa Esse gatinho parece uma memória, tá ligado? Ele tá querendo recuperar a memória de alguma coisa E aí ele vai achando algumas imagens No mapa conforme a gente... Vai encontrando, né, mas Estamos perdidos no matinho A imagem bela, linda, maravilhosa Como sempre, né? O som do jogo é muito bom também, cara Olha lá, tá vendo? Recuperando é a memória Ah, detalhe, manos. É... O jogo Coloquei esse jogo sem Face Cam pra gente aproveitar um pouco mais dele, tá? Então é isso. Bicho, lá tem a cana na minha cabeça, bicho. Eu não lembro qual que pega essa capita. Tá aqui, é a aqui de puxa. Vamos empurrar lá, tipo, mano. Fazer, né? Isso mesmo. Não, aí mano. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Acho que é, né? É isso mesmo, é que eu tava dando volta, tá ligado, mano. E eu tenho que economizar a linha o máximo possível, velho. É isso aí. Jogando bem, velho. Vamos dar uma alinhada no carretel. Peraí, peraí, peraí. Acho que eu fazer. Deixa primeiro eu primeiro colocar aqui. E eu coloco aqui, Vamos lá. Vai, tá quase. mano A gente tá na pipa, manos Subido Descendo, subido Descendo, descendo Subido Descendo Ah, eu controlo a pipa, manos ó Pica Melhor é pipeira de São Mateus Vamos alinhar o carretel Opa, opa Lembrando que a gente tem que sempre ficar de olho no mapa, porque tem essas paradinhas aqui que a gente tem que sempre, tá ligado? Usar, né mano? Ficar esperto com elas. What the fuck, velho? O que é aquilo, velho? Meu Deus, ai meu Deus, eu vou morrer. Ah, mãe, afogado. M... Oi, manos. Caraca, eu tô muito convívio. o que Será que eu tenho que amarrar aquele bagulho ali? Será? Sobe, sobe, sobe, sobe. O garoto não mata do coração, não. Ih, caraca, tropecei. <risos> Nossa, viado do céu Que agonia Parece que o botão vai pegar né? Ah, é o bolinho E aí, passarinho, tudo oh, uma ostra. É outra? Ah, tá. Essa ostra, para passar pelo Siri, eu acho que o Siri me mata, mas não por que, que eu ia ter que tirar ele do caminho Opa, outra lembrança boa. Mano, isso daqui tá muito difícil, cara. E agora? Vou passar por esse aqui. Tem que ser rápido, eu acho. Ah, e agora, e agora, Será que a onda pega aqui? Vamos ter que esperar a onda passar de novo. Olha irmão, vai ter subindo. Boa, garoto. Ué? Errou. Nossa, irmão, que massa. Meu Deus, e agora? teu, boa, amor. Nossa, que susto. Boa, garoto. Nossa, ele é cascudo siri casco do lar do hambúrguer de siri Jesus Caraca, velho Tá tudo assim Tô aqui tô desfri... tô pra pegar minha carcaça, mano Nossa, meu Que agonia, velho Hum Moi, ó. Ah, garoto, a gente tá com inteligência é, aqui é padrão, né, mano? Boa, agora a gente tá no barquinho. No Acho que eu tenho que morrer essa fita aqui. O legal é que cada ambiente tem um tom musical, tá ligado, mano? Isso é muito massa. Será que é pra gente descer dentro do barco? É isso mesmo, é isso. vamos o nosso objetivo que seria vai saber onde é. Você viu ele comemorando, vai é ficar O cara é um farol, um farol. Não sei, não sei vocês, cara, mas eu tô me sentindo muito, muito massa jogando esse bagulho aqui. Pega filho, é seu. E sei lá se ele é uma criança. Não é, não. Sei. Bom, nós recuperamos nossa segunda lembrança E é isso aí, o jogo é muito massa Se você gostou, tá ligado? Deixa aquele like maroto Compartilha o vídeo E vamos ver o que, que vai acontecer agora mano. o que, que a gente abriu de lembrança nova? Vamos lá, tá, voamos no Pipa, passamos pela praia, bom, água-viva eu não reparei não, mano, isso na moral, mas enfim, era o mar, né? Hum, pegando caranguejos, na... ah, daí veio os caranguejos, olha só o broche, mano, onde a gente foi atrás... Cara, que massa, né, velho? Então é isso aí, manos. Espero que você tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo. Até a próxima. Tamo junto. E é nois.